Mas a definição de hippie não mudou, mudou o estilo estou... do hippie. Não, mudou imensa coisa, mudou a forma como fala, a forma como se veste, as crenças certo, políticas. É certo, e eu certo. duvido não, não. que este hippie tecnológico seria, seja, necessariamente, contra a guerra. Mas como é que tu identificas que é um hippie e não mudou? Não estou a dizer que inveja a vida dele, mais ou menos, mas com uma baliza no intervalo, estás a ver? Não é um hippie, bro! Porque eu sou um gajo de tecnologias e gosto muito dos confortos das tecnologias, estás ver? Certo, certo. E tudo que a tecnologia, e facilidade e gostava correio. de poder, mas para eu usufruir dessa, dessa, desse, desse comodismo, eu não posso ser O teu problema de fundo é com a ideia de trabalho. Odeio meu, odeio, Pronto, cada vez tenho mais asco. Onde nós passamos a generalidade das nossas horas acordadas. Não, trabalho, viagem. A tua mentalidade está vocacionada Para esse bem-estar material E precisamente porque tens dificuldade em obtê-lo E porque centras os teus esforços no mesmo A diferença é que o hippie Não precisa de centrar os seus esforços Nesse sentido, no bem-estar material Já o tem garantido E portanto pode procurar o bem-estar espiritual Bati a boé, mano Há 200 anos atrás Mas bati a ver. que era o pessoal que ia acender lâmpadas na rua Certo? Acabou esse é, trabalho, já acabou certo. Tá Essas mas pessoas eu... foram para o outro lado Bro, eu cheguei ontem a casa e vi o meu pai com uma faca a limar um pônei. Há inteligência artificial é um ca capaz de produzir outro, capaz de codificar, produzir, programar, cada vez mais. Se chegares a esse ponto, por exemplo, muita gente vai ficar sem emprego, como muita gente fica sem emprego nas fábricas mas isso, hoje em dia. eu acho que isso, isso, usar, isso já, é não, lógico de pensar, é bro. Isso. Poderemos ser hippies se houver um rendimento básico incondicional ou vamos querer mais a nível material. Porque eu, por exemplo, defendo um regime de transição para fechar aqui este ciclo. Rendimento básico incondicional condicional é uma parcela daquilo que tu ofereces. Vem aquela coisa de, de velho, hum. que é o trabalho da saúde. O trabalho da caldo, trabalhar faz parte. Achas que toda a gente tem o direito a realizar-se através da atividade no trabalho? É, há, pessoas, há, há pessoas em países com salários mais elevados que fazem aquilo que se chama o estilo de vida frugal, de custo mínimo para se reformarem, por exemplo, aos 40 anos não, bem, mas, e montas o se esquema se de vida à volta disso. Pois morres, faz há dois dias de fazer 40, anos. mas é só... <risos> e isso. É bem feito. Deixa-se a subir, né, cabrão. <risos> é, é, -se... É, um, é um gelado da é, vida. É um, é um gímio. Foda-se, diverte um bocado enquanto estás cá. Não interessa como começa, é desinteressante quando acaba. É uma conversa que a correr bem não chegará a lado nenhum. O meu nome é Francisco Pais Rodrigues, à minha direita... João. À nossa frente, atrás da câmara... Bessa. Já sabem. Precisamos desse apoiozinho, deixem o like, subscrevam... Apoiozinho. Apoiozinho não gosto. Eu gosto de apoiozinho. Gostas? Gosto. Apoiozinho. Pronto, aquele apoio. Exato, porque na verdade é pequenino. É um like, não custa nada. Não subscrevam. Apoiozinho. Nas plataformas adicionem aos favoritos. Tu já este vício de meter tudo num minuto tipo, caras, é, é, sabes porquê? Porque eu, não, eu, eu, como tenho dificuldade em pedir coisas no geral, são pessoas. Só... Tem coisinhas. É, é, coisinhas, parece mais pequeno. É aquele eufemismo à Tuguinha. Exato, à Tuguinha. Tens <risos> evento <risos> <risos> de orites para mim? <risos> Exatamente. <risos> Cigarritos, cigarrito, me aprestes. <risos> <a risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Olha, entrando já assim de chofre, porquê é que as pessoas usam diminutivos? É que é, tipo, é que leva... Por... são mansos, bro. Mansos? Acho que, eu acho que o manso, e eu considero-me uma pessoa mansa, uh, usa muito diminutivos. Na okay. tua vidinha vais usando. Pois, mas, mas, mas de onde é que vem essa, aquilo que chamas mansidão? Como é que uma pessoa na vida se torna mansa? Nasce manso? Não, bro, acho que é de... Imagina, eu vou dar este, este exemplo. No meu trabalho, às vezes tenho que dar mais notícias. Mais notícias? Sim, estás a okay. ver. Uma das notícias que eu tenho que dar, há é algumas dívidas que as pessoas têm que pagar. Certo. Quando são dívidas muito avultadas, e sou gostar da pessoa, são 12 ourinhos. Mas digas é as coisas, sério. tipo, numa forma, não as palavras no diminutivo, mas a, uhum. a expressão no diminutivo não faço-me entender. Okay. Um eufemismo, mas em vez de ser o yeah, Eu minuzido, acho que tu usas isso no, na tua vida geral, que é tipo, tentares, tipo... Certo. A amançar, as coisas. amançar as coisas. exato Mas tu disseste, mas, mas, mas exato. Mas... Por exemplo, eu uso o diminutivo de uma forma que não é... Corrente, muito corrente. Oh, pá, não sei, não, não, não é uma forma que é assim muito criteriosa, é... Eu sinto que estou a pedir algo e quando eu inconscientemente <risos> sinto isso... Vou pedir olhe, um favorzito. Olhe, olhe. <risos> eu peço, eu peço, eu, eu, eu peço. Por exemplo, eu peço. Eu eu favor acho que favor posso, eu posso, eu é Quando falas assim, é quando é para tu me pedires de cima para baixo, pedes de baixo para cima. E as pessoas tendem mais a aceitar o, o de baixo para cima, quando é um favor. Hum. Estás a ver? O que aquela pessoa precisa de mim. Estás a ver? Do que tu falaste de cima para baixo? Porque aquela, pessoa precisa, aquela okay. pessoa precisa de mim. Portanto, se eu usar o imperativo, achas que o pessoal vai subscrever o Patreon? Abra, eu não sei. Não sou sou Não, sou, um, não sei. Subscrevam o Patreonzinho. Mas não sei se faz sentido, tu quando diz o, o Inho, estás a tipo a tentar ser o fofo. E, e, mas pode também estar a desvalorizar. Sim, é só um cancrozinho. <risos> sim. Sim. sim, claro, claro, claro. Claro que sim. Porque a pergunta que me ocorre agora, e, e eu, para começar, eu vou precisar de perceber a que é que tu te referes. Mas o modo desta conversa é: eu quero ser um hippie tecnológico. Mas quer ser um hippie? Quer ser um hippiezito? <risos> quer ser um hippiezão? O que, que, que é que é um hippie tecnológico? Olha, antes de mais. Boa noite a todos, boa tarde. Porquê? que -se para isto. Porque gosto de, Gosto de, eu Acho que é boa educação. Já falaste imenso. Não, já mas, já, já mas foste assim, mal educado. Mas agora quando eu tenho a palavra, e igual estás-me a interromper, Francisco. Quando eu tenho a palavra, eu gosto sempre de me dirigir às pessoas que nos ouvem com a. Um, um forte abraço para elas, estás a ver? Porque as pessoas estão a ter semanas difíceis, sabes porquê? Porque não são hippies tecnológicos. <risos> e isso é a merda que nos fala. Porque eu vou dizer porquê. O que é que é um hippie tecnológico? Para começar, o que é que é um hippie, Francisco? O que é que é um hippie para ti? Porque, que, não estou a dizer, eu, que, não tô, eu, não a dizer que tu eu vais acho mudar... Que hoje, hoje em dia, o, o que é que é um hippie em 2022? Não, acho sim, que, é, sim, é, o que é que é um, a tua ideia de hippie? É mais, v, é mais fácil. Mas se eu pensar em hippie, eu penso numa identidade que é anacrónica, que estou a pensar, por exemplo, nos anos 60, 70... Por... Estou-te a dizer, estou <risos> a responder-te! <risos> sim, sim, ah, sim, sim. Mas a definição de hippie não mudou, mudou o estilo do hippie. Não, mudou imensa coisa, mudou a forma como fala, a forma como se veste, as crenças certo. políticas. Certo. certo eu duvido que este hippie tecnológico se... seja necessariamente contra a guerra. Mas como é que tu identificas que é um hippie e não mudou? Tipo, te procuras as mesmas coisas. Não não, eu procuro alguns padrões de raciocínio que se eu for a descrever isso a resposta é muito mais longa do que o Castro quer, lamento sou assim, não recebi <risos> o briefing que ia ter que responder à pergunta que eu fiz mas devias pronto mas... Vista... não, diz continuar, desculpa estava a tentar arranjar o, o posso o sufrir, o diz IP, IP, primeira imagem que veio à cabeça anos 60, 70, flower power woodstock uh, sexo livre mas porque isso era contra a corrente porque era contra a corrente mas hum. de uma forma diferente de que era por exemplo o punk, menos violenta ok, vamos então, queres fazer assim uma pessoa contra a corrente por meio não violento normalmente, agora se toda a Norma, gente fosse uh... mas não todos os hippies são assim Ou não, porque não. há muitas pessoas que poderiam caracterizar hippies que têm ideias, viol... nascem ideias violentas também dentro desse segmento certo, certo, mas vou, certo. Mas eu vou cultos caracterizar... é verdade Exato. Só cultos. cultos. Porque, Exatamente. Porque em qualquer, em qualquer uma dessas... Desses... Cultos podemos considerar hippies. Depende do culto, primo. Ah, a pensar cultos, estavas a caracterizar hippies seriam pessoas cultas. Não, estás a dizer <risos> cultos são... Não, sou... primo. Não, não. Não ser, não, ser cultos, não é? Cultos tipo, de... o, o, tipo o Charles Manson. Tipo Charles Manson. Não. Aquilo é hippie, primo. Aquilo é hippie, mano. Aquilo é hippie, bro. Aquilo é hippie. Man, é que... é é é Pronto, e estás a ver. E a forma de rebelião contra o sistema não, é mais hipi violenta. Não, hippie é feliz. E eles não, não eram felizes sempre o Hippie não é feliz? IP é... Não, hippie não é necessariamente feliz. Pronto, olha por exemplo, com, o, há determinados consumos que caracterizam grupos sociais, isso é inevitável. Por mais que não queremos falar ideias, não tô... o consumo <risos> destas IP drogas. Hippie de... não é, não, não, não é tipo, um sinónimo, não é de, sinónimo de, feliz. de ser feliz. Não, não. Não é, não. É, é, é sinónimo de teres um teto. Não teres um teto. Mas pelo, tens. Menos, pelo menos que não seja móvel. Tens um teto precário. Um sem-abrigo. sem Não, não, tens um Volkswagen. Uma forma. Ok. Tens tipo estereótipos que descrevem um hippie. Um, <risos> é, é, é, é um Lá. Está, tipo, mas o estereótipo, com... mas eu não vou tentar caracterizar um grupo social pelo estereótipo não, mas quer é, dizer, vou utilizar posso... o meu estereótipo sim, teu estereótipo, exatamente pronto. pronto, então vai lá, okay. força no IP. Pronto, o WIP é para isso, em 2022 o WIP é uma pessoa uh, que procura ver, viver um estilo de vida mais ligado à natureza, porque aquilo é que só põe digamos assim, ao sistema social vigente é em relação com a tecnologia exato Exato, que é que prende isso, E por isso é que o IP tecnológico me parece uma contradição nos tempos Não é, bro. Não, não é o IP tecnológico é uma pessoa que gula dizer... Pokémon Go, bro. Eu vou-te dizer, eu vou -te dizer a definição de hippie para mim. É uma pessoa que nos tempos livres, que são, são todos que não trabalham, ou seja nos tempos livres. <risos> okay, não trabalha. <risos> okay. Não trabalha. A minha definição, estou a usar o Estamos meu preconceito ouvir. aqui, posso? Bom, ah, claro. Obrigado. Então, são pessoas que não trabalham, têm muito tempo livre. E no tempo livre há não há procurar uma e única. Há mais coisas, mas uma coisa é certa que há não há procura. O que é que é? Da felicidade. Estás a ver? <risos> do bem-estar. Do bem-estar. Do seu bem-estar. Não, não trabalha é... e está à procura do seu bem-estar. Do seu bem-estar. Não, é, não é o bem-estar, não é, o bem não é tipo de ser feliz, porque também okay. felicidade extrema irrita. É estar no conforto. Irrita, com... mas o que é que te interessa a ti, se irrita? Não, mas todas as pessoas irritam, mas estás sempre feliz e irrita, deve irritar estás constantemente feliz sempre feliz irrita a ti próprio se estiver sempre feliz nem pensas nisso estás sempre feliz? sim tu... mas pensa e... nisto estás okay, uma pessoa okay. que está sempre que é feliz que, está... que esteja sempre alegre se calhar pronto, mas não importa uma pessoa que quer está sempre feliz achas que ela se estiver mesmo feliz está a pensar Ficar ah, a ficar irritado ou não? funciona assim. Aqui é, tipo, o sentimento de irritabilidade é, isso não é o sentimento possível. de negativo. Okay. Okay. Okay. Okay. Então deixa-me só-me. Então, deixa okay. só, deixa okay. Vamos tentar perceber uma que... pessoa extremamente à procura da felicidade, seja ela o que é, estás a ver? Uma pessoa que odeia bens materiais, odeia okay. bem, é portanto mate... já não é o Will Smith naquele filme, em busca Exato. da felicidade, e... porque o que ele queria era material Sim, mas o Will era, alimentar, era, o filho, hippie. Hippie. era alimentar o filho, bro. E é. isso é milionário, eventualmente, mas alimentar o filho era. Mas era Will Smith? Não, mas estava à procura de felicidade. Portanto, eu estou a excluir alguns ok não, não, não, não. à tá, procura da felicidade. Ma, ou seja, a felicidade não passa, em, não passa por ter material. Por, ok. Por ter posses. Ok. Então, imagina, se eu for não, agora, se eu bolso, eu for agora eu... viver para um, para um templo budista. Sim. Shaolin, exemplo, imagina, vou, é vou para o Nepal viver para um templo Shaolin. Sim. Em que me despojo de todas as... De todas as tuas bem materiais. Isso é, ok. Isso é, são é um hippie? Um hippie, ah? eu... Não, não é as porque Não, mas atenção. Desculpa, desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, tu andas à porrada na rua, és boxista? Não, és um gajo que anda à porrada na rua, usaste, okay. usaste as os para mais as agora conversou não O é é é monge est... franciscano é hippie? Não, não é. É um é monge um que... franciscano. É tu... Como é que tu distingues o do outro? Essa é que é a pergunta. Problema, <risos> não, para nunca... Onde tem regras? Estás a ver? Estás okay. num... Num... num templo budista, tens regras. A tua cena está virada para uma religião. O hippie não tem uma religião. É eles, pode ter é ou pode eles... não ter, Sim, mas estás a, ver? estás a ver? Mas é o, o, budista, o, budista, o budista, não sei o que é que ele come, estás a ver? Okay. O hippie come o que sai da terra. O que certo. vem da terra, estás certo. a ver? Ou, ou... E o tecnológico? É, Pode-se? Obrigado. Peraí, como que sai da terra? Mas ele black planta? Ou, ah, ou rouba das árvores, bro. Okay. Tipo, Tudo é uma fonte de alimentação, estás a ver? Estás a ver Imagina uma okay. power bank ao mundo, a tua power bank. Okay, assim, a, nós... a tua power é? A tua power bank ao mundo. Power bank. Power bank. Power bank. Certo, certo, exato. É o mundo, é o mundo. tipo okay. Tudo e, portanto, é uma fonte não de alimentação. Tem um código, não tem um código moral como nós o conhecemos. O que roubar é permitido, porque está no mundo. Mas vais roubar o que se nada pertence a ninguém? Ah, mas então a abulo a, a, a completamente a é noção de propriedade. É, não, claro, tipo, bro. Eles, eles não têm nenhuma noção. A roupa que ele som... tem não é dele. A roupa que ele tem não é dele. Ele... A roupa se que ele, ele tem ele, está, ele, show, está nele. Está nele. A a é só roupa. Mas se ele tiver com frio sim. Sim. Ele pega no e casaco. vai tomar bem um riacho a maior... e deixa o casaco, sim. não vai ficar chateado porque o casaco não era propriedade dele. Claro, não é isso Se Ele fosse fino. isso não, um gajo de rastas em Detroit com uma usina mão não é rastafari. Tipo, não no é. Caso, então, tô... Porque tens rastas, é verdade, é, é verdade. E verdade. É verdade. Eu, eu, eu, eu entendo que, que seja um momento de iluminação da tua parte, mas é uma ideia bastante complexa e abstrata. não É abstrata e é complexa, mas eu, Pronto, mas eu só trago para aqui coisas complexas. Pronto, mas eu quero que me explique. é que expliques a dizer, mim okay, um... e a populaça que não compreende porque A população já eu... está perdida a ter pé de 10 minutos atrás. Porquê? Porque está, o pior está tudo louco. <risos> Trocas, já, já perdeu tudo. O que eu estava a dizer, o hippie, uma coisa que distingue o hippie do, do budista. Sim. O pavão. Ok, está a fumar o, pavão. O que eu Achas que o budista dá dois? Não dá. E, falam eu pa... eu. e cantam, <risos> e cantam, os monges budistas não cantam. Ok. Têm aquele o celibato, estás a ver? Ah, Existem and de coisas... O, o, que é que o, budista, o que é que o hippie tem caminho é uma coisa que me enerva profundamente, que eu gostava de fazer. Ir. <risos> Ir. Liberdade. Ir. Estás a ver? Não há nada que prenda. Conseguem tipo, okay. desprender de tudo aquilo que me deixa triste. Ou frustrado. Ok. Estás a ver? O hippie vai. E tu invejas isso? Eu invejo ou... o hippie. Estás a ver como tu invejas os pássaros? Eu invejo os hippies, certo. bro. Estás a ver? Então, se no for tomar essa de definição de hippie, também ir, invejo. E, né? vai, e vai e vai e não vai por medo. Estás é a ver? Por vai por vontade. Ok. E o tecnológico? E o tecnológico é isso. Simplesmente, tem merdas tecnológicas, estás a ver? Tem mordomias. Ah, OK. Tu queres, ter, tu queres ser hippie mas ter na mesma o conforto que o os conforto, não hipi, o conforto, exato, o conforto, a facilidade de ter tudo à, à, à minha mercê, sem ter que fazer nada para ter tudo à minha mercê. Okay. O, o, o vamos, que é um paradoxo do hippie. hippies? Vamos passar, vamos passar. Exato, a... quero comer. Não, mas quero, mas não, mas <risos> nem quero que mandar subir as bolos, tipo, que as bolas, mal as bolos para cansarem para a <risos> <à> frente, a parte de que Naquilo que está a falar tecnológico exige ainda aparelhos hardware, não é? Não é uma coisa que está implantada na tua cabeça, e, porque se não tens posses sim, materiais, claro. vais Mas assumir que não é tem. Mas o materiais poss... tem posses materiais? Tem posses, tem okay. tipo, consegue ter o próximo iPhone? Ok, ok, então é, então é, é hipócrita. <risos> é hipócrita, claro. Okay. É extremamente hipócrita, okay. meu. É porque tu queres, tem eu quero ter a liberdade tem de uma um pessoa iPhone, tem um smartphone, tem um iPhone, tem um Mac Pro, tem um Mac Air para poder andar lá para o outro. Tem, joga, está em casa para o estás a ver? Aí ah, tem casa. Ainda por cima é Playstation, nem é Xbox. a ver? Agora, desprende-se é das coisas mais da vida. Estás a ver? Desprende-se. Mas tu assim muita gente? mas sim Tipo, caracterizas dessa maneira? Tem uma casa, tem Playstation, tem um computador computador. Tem... Conheço. E passam e... a vida em casa? Hã? E passam e... uma vida em sim, casa? a jogar eu e a fazer merda. Preciso... Não trabalham? Um, um gajo desses que eu conheço era chaval e isto agora não não estou a dizer que inveja a vida dele, mais ou menos, mas louco, com uma baliza no intervalo, estás a ver? não o que continua? Só estou a dizer, mano, que inveja uma beca a vida do gajo no sentido em que na cabeça dele está tudo bem, não é? Porque ele, ele não está bem, mas na cabeça dele está tudo bem e faz as coisas que está tipo não eu... trabalha, está em casa a jogar e a fazer merdas, mas espera aí, e eu sempre que passo, às vezes eu vejo tipo tá... de incapacidade do centro um um um da segurança social. Ah, ficou claro, tens aqueles 60% a mais. Porque OK, portanto, é um subsídio por incapacidade. Exato. Mas okay. não é incapaz, não é? <risos> tu sabes não. que não é incapaz? Ou oh, conheço é, é tipo, não é uma pessoa, é uma pessoa extremamente tipo inteligente, estás a ver? OK. Tem obviamente pode mas, ah, normalmente esses subsídios são atribuídos e isto. Bem, podemos entrar aqui num caso. Sim, de... mas às vezes a mas... favores a favor das assinaturas mal dadas. E é por isso que e é por causa de discursos como este que crescem partidos como o Chega. Porque hum. eu acho que... É su... o que tu estás a caracterizar não é o é um é. subsídio de Não é, porque de facto o chaval eu lembro-me bem, ele com uma beleza na cabeça, estás a ver? Está bem, mas. Não pode, não pode, não tem, não pronto, tem, pronto, não ok. tem as competências normais da achas... pessoa. Não? Não tenho. Ok, essa parte é importante. Ah, não tem, não tem, claro. ele disse, Ok, portanto, a primeira... Ficou meio arrasto, triângulo. Disse, ah, não, tu disseste arrasta o pecado do pé. Não, não, tu disseste arrasta o pecado pé Arrasta o pé, só. diferente. Ah, sim, arrasta o pé, não é andar, ele anda Pensavas que era tipo, era manco? Sim. Não, bro. <risos> não, <risos> não arrasta o pé, tipo, não é rápido, estás a ver? Não é tão... Mas é uma pessoa, tipo, é muito interessante falar com ele, por exemplo. Mas tem claramente um... ficou com um tipo, problema. Okay. Pronto, estás a dizer? O que interessa aí, esses, esse, esse subsídio é atribuído se a pessoa perder a capacidade uh, remunerativa. Sim, claro. Tens, claro que aquela pessoa tem que ter, estás a ver? Claro, ainda bem que existe Tem ser... dificuldade em arranjar trabalho, claro, em claro. trabalho. Claro. Ok, eu Não é isso, se tu lá uma baliza na cabeça para ver chavala acho que não tens -te trabalho no resto da tua vida. Porquê? Ah, bro, porque se ficaste com eu fica ou não tens? Por, por, estou... Calma, há diferenças. Já podes levar <risos> com uma baliza na cabeça e ficar relativamente não, não bem. Ficou. Podes só receber uma indemnização da escola, sim, De uma sim. vez recebes uma indemnização do que for, da entidade responsável, e uns bons milhares. OK. o que for. Pronto, tu mas o que eu estava a dizer? de trabalho, parte do braço. Sim. Se tu ficares incapacitado para a vida, podes receber um subsídio. Se não podes receber tipo um X, mais avultado, obviamente. Pronto, OK. Então, é de... então não é um hippie em primeiro lugar é uma pessoa com um... deficiência eu não gosto dessas <risos> palavras oh, Castro, mas... eu não gosto dessas palavras não gosto eu... mas tu a tu vida a isto pessoa... é para fazer clipe não, tu... não ouve ouve, ouve. Tu... Tu... tu acabas de descrever um hippie uma pessoa que não faz um caralho só quer é ter, ter dinheiro uma para uma pessoa... ter uma gansita no bolso não sei quanto caracteriza uma pessoa que não pode fazer deixa, deixa... deixa... não deixa eu... eu... <risos> não, e fazer ou pode fazer, fazer que ele só arrasta o pé não é as mãos? <risos> o que eu estava a dizer é o seguinte: ouve a cena que ele tem, a vida que ele tem, estás a ver? Que é uma vida que não tem que acordar, tu gostavas de ter agora. Tirar, mas sim, ter a, ter a possibilidade mas de poder. Caixas, gostavas de ter essa vida? Ouve-me, ouve-me, não é a vida dele cá dentro, não, estás mas a ver só a jogar Playstation, não, ter a, e sim, ter, a, ter a possibilidade de querer não fazer nada e não fazer nada okay. e poder ir. Porque para, para ir para o Chico, poder ir é se calhar ir é passar duas semanas no meio do monte. Para mim, ir se calhar é ficar em casa a ver é a verdade, Champions League. É Ou seja, tu queres ser hipotecnológico. tu também queres. Calma. <risos> não, por aquilo, não, não por aquilo que ele é, não pelas crenças que tem, mas por aquilo aquela que ele acede. Que é uma liberdade que tu não tens porque é constrangimento financeiro, ideológico. Porque. Porque, porque, a confortável. Social, porque é que confortável. Não... Porque para, ia perder. A estar confortável. seriam estar confortável. Tu poderias estar confortável, mas está a falar. Não, aí não, que... eu estou confortável. Tu estás. E a perder esse, esse conforto. Eles perdem esse conforto. Mas porque mesmo no... assim... porque, porque, porque na minha Porque procuram algo mais. Algo... Melhor. Algo, okay. a, a alguma coisa que lhes deixa, tipo... E por é que tu és assim? E tu procuras e... o conforto, mas é mentalmente tu... não estás confortável. Certo. certo. Ok, tô, acho que estou a perceber. Então, Fala, me... só acho que esta cena do não é difícil, E porquê é que tu não és um hipitecnológico? Eu, eu, eu não, eu porque não lá, percebi, lá está, bro. porque sou hipócrita. Ó não é... Não! É div... porque, não. Eu, porque eu meto dois pesos, duas balanças, dois pesos, duas medidas, que é a medida de ir procurar a felicidade e não fazer as coisas que eu não gosto, estás a ver, e a, e a medida de, ao menos estou confortável. Ó estou a perceber, mas imagina, é difícil, perceber um que é um hipotecnológico Para, acho que é fácil. Mas não. perceba tu é a não, não. tua é Olha, é a discussão que estávamos a ter Nossa, sobre, hum, sobre, sobre a depressão e pôr o sol no episódio do Patreon. É uma frase ambígua, poética. Correto? Faz parte do meus Está tudo bem, mas tu diz assim fora de contexto, eu tenho inveja, eu quero perceber qual é que é o contexto disso. Bro, um hippie tecnológico é só um gajo. É hippie? Agora mas mas não não é. é hippie, bro. Tenha é... o modus não operandi é mentalmente Pronto, de um hippie, é... que é mas O central é. aqui não é Continua a frase, a utilizar, é um Exatamente. Continua Pronto. a utilizar a tecnologia para todo o seu conforto porque e bem-estar. Mas é que tu, então, que gostarias de ser Eu, eu um disse hippie, hippie tecnológico, porque? porque eu sou um gajo de tecnologias e gosto muito <risos> dos confortos das tecnologias, estás a ver? Certo, certo. E tudo que a tecnologia, e -se facilita facilidade eu de poder, mas para eu usufruir dessa, dessa, desse, desse comodismo, eu não posso ser hippie. Percebes okay. eu tenho que ter um Eu tenho que ter um trabalho de merda. Mas porquê tenho... é que tu tens de ter um trabalho de merda? Porque senão não tenho o resto. Não tenho okay. o comodismo. Ok. Não tenho então, a facilidade. Então os hippies são herdeiros? <risos> são o quê? Herdeiros de fortunas? Não, bro, são simplesmente pessoas que têm essa têm esta coisa não, que mas não Então têm, não. qual é que é a diferença? Como é que eles têm e tu não? Porque não são hipócritas como eu. E percebem que eu... E, e desvalorizam aquilo que eu valorizo, ou seja, desvalorizam uma coisa que é, que é o materialismo, que eu não desvalorizo. Mas, tu, ta, à procura de mas uma... tu estás a dizer que eles têm na mesma material... Estamos a falar de hippies agora. O epitecnológico. tecnológico, o hippie tecnológico tem é. tecnologia. Pronto, se calhar era junto... e tecnológico era o que eu gostava de ser, que era um gajo que ah, e não ia? estás a caracterizar uma coisa que existe? Não, não! Ou seja, a última meia hora de conversa foi em vão. Não foi em vão? Não foi em vão. Eu, eu, eu, eu acho que ele estava a tentar definir. Eu também... Sim, eu, eu, não, eu, não existe ele, um IP tecnológico. Tu tens alguma uma pessoa coisa que... faz tu... a dar exemplos práticos, então nós Exato. pensamos que estás ah, a fazer okay. para para concretizar exemplos... Tu, não, tu, tu tenta aqui tens buscar. que dar uma definição. Assim, Ou seja, eu tu, e tu conhecemos algum IP tecnológico? Não, não conheço ninguém. Ok. Já viste na internet o um influencer que vocês têm? O tipo, mais parecido era o, é o gajo do meu colega que colocou a lisa na cabeça. Estou a brincar, estou a brincar. Estou a brincar, Se eu conheço alguém. Pá, pessoas que, lá está, que herdam fortunas, estás a ver? Ok, pronto. Pessoas que. Tem essa, okay, não tem que pessoas ter... que trabalharam durante 40 anos e, e, passou, e a reforma deles é ser hipotecnológico. Ok. Porque têm. Mas agora é. Tu, tu pensas, isto deprime-me imenso, eu ter que pensar que. Eu para juntar 10 mil euros na minha conta, que eu já estive a fazer as contas, estás a ver? Eu vou demorar alguns anos, certo. estás a ver? E eu tenho mordomias, que muita gente não tem. Certo. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. Tens muita facilidade. Tenho facilidade, ou seja. ainda mais é eu, eu pensar assim, ah, eu tenho isto, eu tenho sorte, eu tenho sorte para caralho. Se isto desaparece, isto aqui treme muito isto parece e exatamente. depois entra aquela merda que é, quando isto tremer muito, pode acontecer um dia, eu vaso e vou, mas vou sem isto, e vou só mexer-lhe as costas. E se ninguém a mexer nem a minha, porque eu sou hippie. Uh, uh, tens que começar, não sendo hippie, tens que começar a respeitar as pessoas que não têm YouTube e Spotify. Porque isto e isto numa mão... Ah, eu estava então a fazer desestes. a minha mão direita, estava a fazer assim. Quero é, o quê? Tipo, movimentos... Um... Não, quero o quê? Tava a é estava a ah, mão. Estava a tipo, o oh, meu dizer, eu não eu não posso ser esta pessoa que não sou e... e... Sou esta e quando isto faltar, vou ter que ser esta pessoa. O que é ter... que é o isto e esta pessoa? Foda-se, quando, quando isto, eu já nem me lembro quando isto aqui, quando a minha, a minha, a minha facilidade e o meu conforto tiver, desaparecer, okay. pode desaparecer. Eu vou estar aqui a tremer, vou ser uma pessoa que vai estar a tremer, não vai estar confortável na hora em que está. Okay. E quando eu não estiver confortável, eu, eu sei como lidar de situações, é não, ou vou ficar mal, ou vou ficar, olha, ou então vais ficar... fartar e vais à tua vida. Ou vou e, vi, e viras hippie. Mas, mas, mas é... tu não serás um hippie. Mas, mas estás a ver, no início, ia, não foi porque queria. Foi porque teve que ir. Ou estava a fugir. Ou estava a fazer seja o que for. Foi a sociedade que está a brigar? Desculpa lá, bro, bro, mas vou ser sinceros. Quem é que consegue ser são hoje em dia? São? Sim, tem bem de cabeça hoje em dia. Ah, uma... essa é uma pergunta muito complexa. Não, não. Hoje em dia, mano, tu tens empregos de merda, mano. Quem tem, obviamente. Há pessoas que têm mais empregos. Ah, ok. Não estavas a perguntar em absoluto o que tu disseste. Estávamos a fazer uma sim, generalização. Então, sim, mas Pouca gente hoje em dia conseguirá acessar. Mas tu, as coisas boas, tipo, tu, diz-me uma coisa que tu digas. E tu também vais-me dizer uma merda. Diga-me uma coisa, estás a ver? Não é... Que tu digas: Eu gosto de fazer, tenho prazer em fazer isto. Adoro fazer isto. Diz-me uma coisa: Música. Música. Aquilo já se fodeu, diz-me outra. Está <risos> uh, associado, mas eu estava a passar em música, em musicar, fazer, fazer Não conta, tá... escrever, está fora? Está fora, fora pode também ser... faz parte. Posso escrever poesia. Esquirei Isso coisa está ia. tudo dentro da criatividade, de, de... se quiseres, mas imagina... Ser criativo é não... uma coisa de para prazer, pronto. Está bem, mas a mim não me interessa tanto que... Seria tanto, tipo, é criativo se eu tentasse montar um router, sozinho. Ok. Seria pronto, uma... música, escrita, gostas, diz outra. Aprender merdas. Aprender. Aprender dá prazer, aprender. Yeah. Pronto. Diz-me outra. Fazer sexo. Não, outra. Outra. De pinar também, não, não, é? não podes repetir. Ah, outra. ser outra. Diz-me outra das merdas das milhares de merdas que há que tu possas fazer comer comer adoro comer, comer também gostas de comer fazer, praticar desporto de dormir estar pessoal imensa é, é coisa e é coisa que ir que... é, tá passear na natureza cinema agora pega nisso cinema. tudo pega nisso tudo mete uma bola e tu di... mete um círculo estás a ver e mete porcentagens essas desse círculo todo qual é a porcentagem de Oh faz bro, a é tai. pequena mas aí que tu estás o, o... estás a valorizar o teu problema de fundo é com a ideia de trabalho Odeio, meu! Odeio! Pronto, Cada vez tenho mais asco! Onde nós passamos a generalidade das nossas horas acordadas Não, trabalho, viagem. Eu dei viagens. Trabalho e viagens, tudo aquelas merdas. A viagem para o trabalho. Se tiver mal, se eu estiver bem disposto, adoro a viagem. Estou sempre, ver merda, sempre ver um puto, a ver merdas, sou um puto, a ver cores. Estás a ver aqueles, aqueles chavalos que não vêm e depois metem aqueles vídeos, estás a ver com os pais que os putos têm dois anos e vêm tudo acinzento, estás a ver? E depois os putos <risos> metem uns óculos com cores e <risos> tipo assim. Estás a ver todos. Certo, <risos> Pronto, certo. há dias em que eu preço estes chavalos. Mas a maior parte dos dias, a viagem para o trabalho é agustiante. Pronto, então já chegamos, creio eu, ao cerne da questão. É o tempo diário que tu despendes a fazer o trabalho, vamos por assim, com horário fabril, 8 horas, mais as horas forem necessárias de deslocação exato, mais não. o resto, mais chegar a casa fazer o claro. tacho, fazer Sim, isto pronto. mas fazer o tacho, teoricamente farias sempre se não trabalhasse, farias o tacho também Mano, não no mundo mandar... ideal, estava a chegar a casa, estava a faltar 15 minutos mandava ligar para o pronto. Sim, <risos> mas <risos> tu, aquilo, que tu, aquilo que começa por, por, por te incomodar trabalho, porque será tu um é, tipo... é o trabalho aliás, se tu tivesse o conforto material mandavas sempre vir, lá está a ideia, a ideia do, do milionário transfer baby por exemplo, ok que não que não pretende fazer nada mas essas pessoas não são felizes só por causa disso quem? Okay as pessoas que, que têm muito dinheiro e não precisam de se preocupar e podem se uma jornada espiritual ah, yeah, naturalmente poderão encontrar claro. a felicidade mas se tu não tiveres atividades no teu dia-a-dia -dia que te satisfaçam dificilmente vais ter uma sensação parecida com a da liberdade bro, felicidade é um sentimento muito relativo bro. sim, mas o prefeito você... está triste numa mota d'água ao... eu percebo o que queres dizer mas imagina, essa pessoa que tem a mota d'água não vai pensar isso Exatamente. não vai valorizar não a... vai valorizar, ok Percebes? Por isso é que vem a parte do hipotec, porque são pessoas que encontraram a sua... Encontraram. Ah, para conseguirem, ok, eu ah, tenho eu isto. Eu não, sou... não é isso, não é, não é ter isto. Não é, eu tenho isto, eu não tenho isto. É mas eu posso, consegui, pronto, tipo... Pronto, mas o que tem incomoda no fundo... Não procurar mais. Aquilo que, é uma tu coisa querias que, neles, aquilo que tu querias neles era não ter que trabalhar. Ou não ter que querer mais. Eu posso trabalhar. É não querer ter mais. Esta, e esta... E esta, e ter esta... Mais, mas, mas ok, oh, isso é uma falsa escolha. Tu não tens hipótese. Deixa-me dizer-te. Para tu comeres, para tens tu pagares as tuas despesas, tu não tens hipótese. Nossa, tu, eu, o Bessa, que somos pessoas comuns na sociedade portuguesa, jovens trabalhadores na sociedade portuguesa, nós temos que despender as nossas 8 horas no trabalho. Porque se nós tivermos um part-time, existem part-times em Portugal, o mercado é pouco dinâmico, oferece basicamente 8 ou 4. Correto? Na generalidade. Se tu trabalhares 4, amigo, não vais ter o conforto material que queres. Com não. Mas, não, mas, jeitinho é, pagas uma renda. Mas, mas essas pessoas procuram mais? Só... Só. Quem? Essas pessoas procuram mais ter mais. Tu não procuras ter mais, não procuras mais, mais? Elas procuram ter mais de um nível diferente do um nível espiritual. Mas é aí, é aí que eu estou a tentar chegar. Essas pessoas não têm a necessidade de despender a generalidade de, de, de, das horas em que estão acordadas a ganhar dinheiro. A procurar algo que lhes vai dar bem-estar material. Mano, olha, eu não sei. Sei que, sei que tu, e eu falo por mim, há sempre uma coisa a mais que eu quero. E tu daí... Não, e é, tá aqui? e olha, é isso que tu não gostas. E eu é isso dei que tu querias que os hippies mas... não tivessem. Que, que, que é isso que eu mas há que mas, mas há imagina, mas que só as pessoas, só uh, herdeiros, mimários, que não tiver que fazer nada para. Pode ser numa fase diferente da tua vida, em que tu fazes muito dinheiro em tanto e te reformas depois. Pronto, ou pessoas assim, quem não ou pessoas, tem? mas só quem já teve muito dinheiro e conseguiu amelhar dinheiro de uma forma ridícula que não precisa de trabalhar mais efetivamente que chegou que conseguiu chegar a um nível de conforto e vai conseguir sustentar e esse nível de conforto e mesmo essa pessoa vai chegar a um ponto que vai querer mais Sim, mesmo mas, não é, mas não é o dinheiro aqui não é que o caso de teres um sofá não, de 500 é ou que... um sofá de não, 20 não, não, não, não, não é é o que tu encontras como nível de conforto o que tu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 Existem, existem alguns, alguns estudos, inclusive é sobre depressão e doença mental, nesse sentido em que a incidência, mesmo ajustada aos cuidados de saúde mental e etc é inferior em países onde a sobrevivência é uma questão, porque não estão a pensar na espiritualidade estão a pensar na próxima refeição e nós estamos num momento histórico em que grande parte da população nem está a pensar bem numa coisa nenhuma. outra está a pensar que tem que ir para o trabalho porque a, a, a gratificação é, é delongada, é no salário ao final do mês e é insuficiente para atingir o bem-estar material. Acho é que é Isso para mim é a definição de pobreza. Acho que é que acho. que evoluímos tão rápido que a nossa mente ainda não se adaptou a isto. Yeah. Isso também é verdade. Também é verdade e ainda andámos por... aqui muito a meio neandertais, estás a ver? Meios chiques chicos Só daqui a uns anos andámos aqui perceber. a chorar. E a, e a, e a nossa geração, geração os nossos pais também. E os nossos filhos também, se calhar. Isto batendo, na, batendo no ceguinho. Uh, esta discussão acaba no rendimento básico incondicional. Era isso que eu gostava de ir Pronto. Não vejo a hora. Precisamente. Mas repara. Sebe Frozen nu e a tô... o... <risos> Se tu não, não és mecanismos, o assim, que, é que, não vai, que vai tu disseste é isto evoluiu tão rápido. E a evolução dependeu. E dependerá nos próximos tempos de uma força de trabalho muito grande. Estou mesmo, agora isto é mesmo a ladinha perfeita para, para, para o neomarxismo. Uh, o, o sistema é dependente de uma força de trabalho muito elevada que tem que trocar o seu tempo por dinheiro, que é um equivalente, a um, o proxy é um símbolo, para bem-estar material. E não controla essas flutuações e não tem a uh, forma... Uh, elas são, por muito que, que a política seja benéfica, são-lhe alheias no sistema que está montado, por isso ainda vai continuar a existir. E acho que este é um excelente argumento a favor do rendimento básico incondicional, de que eu sou a favor. Mas, se o teu argumento for, tu disseste aí a certa altura, a evolução, isto é evoluir demasiado rápido para nós conseguirmos absorver. Eu acho que sim. É? Se continuar, imagina, se tu agora... Uh, daqui a dois anos já não existem programadores que é uma força de trabalho grande atenção pessoal já programador é uma personagem, de não é, é, é um fenómeno que se pode caracterizar ah, de, de fordismo, fordismo contemporâneo e neo-fordismo. É Há muita gente a programar só tipo, ta, ta, ta, ta, ta não, tem, não tem condição de, de trabalho diferente, ok, é um trabalho intelectual que pode ser relativamente confortável, mas é uma e condição pode ser muitas vezes. E para muita gente não é pode ser um trabalho para muita gente é só embora autotico. esteja a resolver problemas, é, é só é... é um trabalho como os outros. É okay? robótico, não praticamente. É. Não é bem assim, porque existe, existe sempre, o programador é, é necessariamente um, alguém que está a resolver problemas. Nem sempre. Quase sempre. Se não estás a falar de tech support, que é diferente. Mas eu estou a falar mesmo dos programadores. O tech support, isto já é, vai ser uma realidade, que é inteligências artificiais, bots, a, a, a substituírem o, o, a, o apoio ao cliente, vamos por assim. Porque aquilo é um guião que pode ser adaptado com o um mínimo de inteligência, vamos por assim. Não é um mínimo, é muito grande. Pois a inteligência artificial aproxima-se daí. Já tens muitas empresas sim, que estão... Sim, mas sabe? as primeiras linhas... O programador... Dia, há, agora, há inteligência artificial muito é passa a capaz de produzir é. outro... Capaz de codificar, produzir, programar cada vez mais. Se chegasse a esse ponto, por exemplo, muita gente vai ficar sem emprego. Como muita gente fica sem emprego nas fábricas mas hoje em que... dias, Eu acho mas que isso, acho já... isso é mas, lógico de ser. Eu acho que sim, mas repara... Mas quando essa altura chegar, eu acho... É mesmo... Ou tu vais cultivar pobreza... Ou é isso, bro. ou, ou tu, tu vais ter que... Isso vai acontecer inevitavelmente. É, é inevitável, porque as pessoas... Vais chegar a um ponto que e não é vai... Vai e vais... Eu que é uma palavra forte, tu. mas isso, também certo. mete aí... Não mete não mete é. dinheiro, mete não, dinheiro não, não, isso também. Tá, mete dinheiro, eu não, acho não, que a não. probabilidade é elevadíssima ser inevitável. Não sei se não é inevitável não, não, porque não, o mundo não. pode dar é de volta, estás calma, calma, calma, calma. Mas está a haver aí... uma guerrasita e isso acaba. Não, mas é inevitável, a não ser que o mundo acabe... desculpa. A não ser que o mundo acabe, é inevitável que o ser humano vai evoluir. É, mas é que nós deixamos de existir... Mas, tipo. mas esta, repara, porque a tua perspectiva de evolução neste momento é essa, mas... mas a, falta, é, é evoluções para baixo. É evolu e não só, mas, mas mesmo sempre aquilo que tu tens como tens evolução... Isso. Pode ser tido daqui a uns tempos como não, por okay, exemplo. Pronto. Não importa se não O crescimento em que nós, em, em nós encaramos hoje em dia... O mais é, mas, mas, não é. mas o Bessa está é, uma vamos... coisa que é certa, que okay. é a população cresce, vai acontecer. os trabalhos cada vez existem menos pessoas. Não... Estás a ver? Numa fábrica antigamente não tinha juntas é. pessoas a não trabalhar, é. agora é assim, é tem assim 20. Não a população não é, não, não, cresce e tu não, mas, ter mais mas trabalhos. Mas, não mas por aí. Se vamos automatizar os trabalhos, vão sair pessoas, não? As pessoas não precisam... Mas é o que está a acontecer, que os trabalhos estão cada vez a ser mais... Agora, Castro, agora ainda consegues arranjar, realocar as pessoas de alguma forma aquela empresa ainda não tem tanto dinheiro para neste momento ainda vais conseguindo realocar, daqui a uns anos vais deixar de eu conseguir fazer, é aí que eu quero chegar vai ser tantas pessoas que tu vais ter que fazer alguma coisa a essas pessoas não as vais pegar e pôr a viver numa section 80 sim, mas por exemplo, tu podes pensar assim os trabalhos, imagina havia um trabalho, boé batia boé, mano, há 200 anos atrás mas batia mesmo boé, que era o pessoal que ia acender lâmpadas na rua Certo. Acabou esse trabalho, já acabou. Estás a ver? Essas eu... pessoas foram para o outro lado. Não, mas, mas há aqui uma foram parte... Foram realocadas. Sim. Exato. Mas Sim. para já tu consegues fazer. Mas agora imagina, tu se calhar vai é criar... Vão aí existir novos trabalhos que no... Se, se vais substituir pessoas com máquinas, eventualmente as o, o, o, o lugar, os lugares ocupados pelas máquinas vão ser superiores aos das pessoas. Não vais ter postos de tra trabalho para tão... tanta é coisa. Diferente. Bem, o, o que o gajo está a dizer é, é, tipo, é: o que tu estás a dizer no abstrato, eu concordo que agora seja diferente, mas no abstrato é o que se diz desde a Revolução Industrial. A verdade é que existiram sempre trabalhos. É isso. Eventualmente, Pronto. os robôs, as máquinas, o que, lhes, o que lhes quisermos chamar, a tecnologia, os computadores, cada oh, pensa, vez mais têm trabalho Os é, é é trabalhos são trabalhos, de, são trabalhos de autor, não é? Ah. Ah. Tipo, o trabalho é um trabalho de autor. Aquela pessoa é a cozinheira, é cozinheiro, é aquela pessoa, trabalho de autor. Não é que vais é um restaurante e são tipo oh, robôs castro, a servir o, pratos. Se ah, for, aí a definição que de tu tens de trabalho não existe. A, a, a questão é mesmo essa se é toda uma perspectiva autoral, a ideia que tu tens de trabalho de ser de ser reprodutível em massa em sociedade deixa deixa é totalmente reconfigurada eu estava a questionar que estavas apenas a dizer do inevitável porque a questão é mesmo essa sempre sempre houve a teoria de que o trabalho acabaria por essa razão e eu acho que neste momento estamos próximos da inevitabilidade mas Historicamente, há padrões em que existe substituição. É verdade. Da, da, da, da, dos postos de trabalho. Existe acréscimo, não é? Uh, começaste a ter uma produção a produção mais automatizada nas fábricas, começa a haver mais trabalho de marketing. Começa Sim. a desenvolver essas tecnologias de informação e comunicação, tem trabalhos de cada vez mais específicos. Ah, tudo, okay. tudo aumenta, a normalmente, é A questão é, é para mim, a divisão, a divisão fundamental é entre trabalho físico e trabalho intelectual. Por isso é que eu dei o exemplo dos programadores, que é um trabalho por excelência intelectual. Por Sim, é uma mas eventualmente... É isso, de o a uh, um inteligência artificial sim, irá superar Talvez sim, tu... talvez não. Mano, tu tens eu já... acho que a única tô... maneira disto não acontecer é se vier um meteorito e acabar com a civilização. Nós também não sabemos se os dinossauros se desenvolveram ao ponto de usarem computadores. Não fazemos a mínima ideia. É no verdade, tempo... bro? Hum? Não sabes se os dinossauros, tipo assim, eu, mais. Eu, 10, eu 20, não acredito nisso. Eu posso, é eu eu que... assim, eu, não, eu não, não sou um gajo de apostas. Meus amigos, Man. mas eu meti aqui o meu dinheiro todo em cima da mesa. Não, não, não, não. Não, era naquela não, altura. não, não era naquela não altura. Sabes. Mas se eles continuassem na Terra, tipo, imagina tu que não tenham tens... continuado. Tu tens... tu tens evidência de algumas Os porco deles. coisas. as galinhas, certo? E não sabes se não houve se não, se, não, se, não, se, não, se não sabes São se não sabes que 3 milhões antes, 3 milhões, 3, milhões, 3 mil milhões antes não tens evidência nenhuma que tenha existido acho que vida nesse período da Terra mas 3 mil milhões de anos antes okay? não tens evidência nenhuma que tenha havido uh, uma, uma raça que nós consideraríamos alienígena mas uma raça a habitar neste planeta claro, cresceu não. neste planeta, foi extinguida neste planeta não fazemos ideia disso agora, nós, para fazermos algum sentido no mundo temos de ter evidência a evidência que nós temos, se formos tentarmos ir ao mais filosófico é que trabalho físico trabalho manual, outras concepções possam existir isso está terminado, portanto poderemos ser IPs se houver um rendimento básico incondicional ou vamos querer mais a nível material. Porque eu, por exemplo, defendo um regime de transição para fechar aqui este ciclo. Rendimento básico incondicional é uma parcela daquilo que tu ofereces. E até já falámos disso, às -rejão, Que há um ano falámos assim. né? É uma parcela do que tu ofereces. E se tu tiveres esse que te garante, e por isso é que pode ser ingênuo, pode ser uma casa que tu tenhas, pode ser comida que é subvencionada ou o que seja, uh, te garante um nível de conforto. Porque depois se tivesse um fenómeno inflacionário, o rendimento básico e condicional não vale nada, não é? Como hoje em dia o salário mínimo vale muito menos do que ali há poucos meses atrás. E não vai haver uma atualização que o permita. Ah, 125 <risos> horas. <risos> já se bem nessa teta. Ok. 125 euros É uma vergonha né? não, ah, não, não eu não estou a falar de 125 euros Eu aceito eu o que eu preciso. Mas sim, mas sim. Tá. Não é isso que eu estou a dizer. Temos do, do like na tua publicação. Ah sim, sim, os ignorantes gostam de coisas ignorantes Não insultes as pessoas que gostam do teu trabalho Ignorantes uh, Isto para voltar atrás Mas sentes que ainda existe Apesar de conjeturar conjecturar isso Ainda sentes que existe Resistência social, é isso? Desculpa, Francisco A este mundo sem trabalho Existe, claro que existe porque porquê que vem aquela, vem aquela coisa de, de velho Hum. Que é o trabalho da saúde, o trabalho dá Trabalhar caldo, trabalhar faz parte, estás a ver? Eu, eu vejo muitas vezes agora menos que o meu trabalho agora não permite estar a falar com velhos, estás a ver? Uhum. Uh, Permite, mas no sentido mais, mais concreto e não é uma coisa muito destrata. Ah, que eu dizem que falta hoje em dia trabalhar, faz bem, grande ninguém está quer trabalhar. Claro, claro que as pessoas estão a procurar, há desemprego, as pessoas não querem trabalhar, as pessoas não querem trabalhar, porque de facto há trabalho, estás a ver? Que trabalho aqui há. É? A nível que trabalha aqui que há para te preencher? Eu acho que são dois, exatamente, eu acho que é duas coisas. É um que trabalho dois, que, que não te preenches, preenches são trabalhos e é um que trabalho que as pessoas não querem. Sim, mas é. embora mas, seja útil para a tua sobrevivência. Sim, mas a minha mãe fica muito mais, mais feliz, é. feliz por mim de eu estar a trabalhar infeliz do que desempregado de infeliz. Claro. Perceves? Claro que sim. Porque eu estava super feliz se não tivesse, de brincar. <risos> se tivesse batido a tua baliza Estou a brincar, estou a brincar, brincar. Mas estava feliz não... Pá, ou a fazer menos. Ou a ganhar menos. Ou, não é que eu ganho muito. Fazer vezes, mas, sei que ou se também... um, e, e depois, é aquela merda de... E os meus pais até são muito bons é, nisso. É que que mas imaginando o sistema atual em que ainda existem trabalhos e que eles são relevantes, embora haja muito o chamado bullshit job na literatura. Imaginando este cenário, ok? Achas que toda a gente tem o direito a realizar-se através da atividade no trabalho? Pergunta, Pergunta fudida. Pergunta fodida, meu querido. Eu acho que não. Pelo simples aspecto é que não há espaço para todos. E nada. Estás a ver? Isto é uma ideia estúpida que também nos metem para trabalharmos com bois. Estás a ver? É que há espaço para todos. Não há nada de espaço para todos. Mas não, acho quando te metem a trabalhar com bois, dizem há espaço para poucos ao nível a que tu queres, deves, etc. Não, não. Nós éramos chavales sempre dizia há espaço para todos. força te Precisamente. Se houvesse mesmo espaço Sim, para todos... Sim, mas não, não dizem isso. mas o discurso é, há, há espaço, espaço para, para, para todos. todos os sonhos. Está bem? Porque o sonho que ah, te tá incultem é de uma escalada Sim, sim mas mas, lá, É o alpinista lá. do preço certo. <risos> uh, bro, acho que não acho Acho que não, mas eu... eu tenho esta ideia muito ingênua de que pode haver mais espaço para nós gostarmos de mais coisas, certo. Eu acho que isso é bom, é bonito. Isso exige tempo. Exatamente. Ao início. Porque o meu trabalho eu vejo isto porque me dei trabalho, estás a ver? E agora que crio menos, porque mudei me de trabalho e, eu não estou, tipo, a, e não consigo estar a pensar em muitas coisas, estás que não seja do uh, trabalho. O trabalho. Um, sinto isso. Sinto que no meu trabalho anterior, anteri anteri que era mais, era mais seca para mim, odiava mais a nível de tempo morto, mas permitia-me isso. Sendo que, se tu tirasses toda... Desta, di, di, di, di, nesta equação, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é criar merda, nesta equação que é que eu retiro, retiro que não tinha tempo, mas era uma seca, porque estava, tipo, o frio, ou estava estava num lugar confortável. No outro, estou num local confortável, mas não tenho tempo. É juntar tempo a um local confortável. Estás a ver? Okay. E, e dá-me tempo para gostar. Para experimentar mais coisas, para gostar de mais merdas, estás a ver? Mas já pensaste qual é que é a verdadeira diferença entre um trabalho e o outro naquilo que estás a apresentar como fator de desconforto? Tu trabalhavas sozinho numa loja para todos os efeitos ser tua. Sim. Tu agora trabalhas numa empresa e estou numa empresa. É uma empresa onde te contabilizam o tempo que estás a fazer o quê? Em que não podes não, estar sim, com sim, o telemóvel sim, sim, é sancionar sim. sim, mas o... se Tu trabalhavas numa loja, se tu trabalhasses na Levis, sim. não terias o tempo para criar, pensar claro que, que tiveste. É isso, mas é isso que eu... Terias se calhar, que estar a vender. Terias estar a vender, claro. Mas isso é, lá está, nós, eu, eu, eu, eu olho para mim, se calhar tu preferias estar assim num trabalho mais... Noutro tipo de trabalho, estás a ver? Há pessoas que gostam mais de claro. fazer X e outras Y, E acho que isso é, faz parte. Agora, se tu para poderes dizer, olha, arranjei este hobby, porque nós, nós, bro, eu acho que todos nós podemos todas as semanas ter um hobby novo, estás a ver? Certo. Não temos tempo para, para saber que hobby é que eu vou gostar, estás a ver? O BS imagina, o BS é um gajo que se calhar, se tivesse tempo, mano, começava a fazer, gosta de manches, de merdas para comer, estás a ver? Podia ter esse hobby de fazer comida. Não sei, bro, estou só a dizer. Imagina. o Ou outro hobby é, qualquer, bro. Tu estás a pensar no, no, no hobby, e o hobby é um conceito que existe para a oposição, ao conceito de trabalho mas quando que, deixa de ser que trabalho exatamente, é uma atividade por isso é que eu protei se a pessoa tem direito de estar satisfeita com a atividade não tem pronto, então não, não temos aqui grande... não tens de estar satisfeito mas tens de ter oportunidade para estar e para fazer, e tu hoje em dia tens cada vez menos oportunidades pronto, ou seja, tu defendes que devia haver primeiro uma redução das horas de trabalho pronto passar para os 4 okay, dias como já anda a não ser significa discutida. que começa a vá fazer manches. não significa não significa Porque todos né? nós assim na verdade todos nós temos tempo para o hobby se ele for encarado como trabalho se houver uma substância como nós temos isto é um hobby para nós certo não é? só que nós temos um compromisso connosco e com mais umas centenas de pessoas não é? certo certo mas quando não deu prazer nós nos paramos isso é que é um hobby isso é que é um hobby podemos parar quando quisermos eu eu retomar não podes, quando nos retomarmos é exato digo, um existe em função do outro Exatamente. Percebes? Esta conversa dá-me a dar prazer. Se não, tivesse, se não tivesse a dar prazer, eu já tinha parado. Estás a ver? Eu certo. no trabalho não posso parar quando não estou a gostar do trabalho que estou a fazer. É isso que Estás findo. a ver? E depois? Vem, a, vem o resto, vem tudo Mas o resto. as pessoas são profissionais liberais. Ah, então, então, trabalham quando... Vamos ah, dar um exemplo. Uma pessoa que seja que, que, que trabalha em advocacia pode aceitar poucos trabalhos. Se, há, se atenção, há, há, há escritórios de advogados... Há... Vou dar-te um exemplo. Imagina uma pessoa que, independentemente do percurso, pode ter, pode ter tido um percurso para chegar a esse nível. Não sabemos. Vamos deixar aqui fora o percurso. Mas está num ponto da sua vida em que consegue fazer um caso por ano. Ok? Ou porque escolhe o caso, ou porque já, tem o, o, já acumulou o dinheiro, o que seja. Seja qual for. Pode só fazer um caso por ano. Ou, que, ou o que ele quiser. Porque é aquilo que lhe dá prazer. Aquilo que quer fazer. Sim, mas eu acho que um trabalho... Eu acho que um trabalho... Tu podes tipo, ter prazer no teu trabalho, podes adorar o teu trabalho. É o Castro, mas é, é precisamente isso. Só que tu podes chegar a um nível em que se tu quiseres podes também parar o trabalho. Não te então assim tão distintual. Imagina o George R. R. Martin, o gajo que escreveu o Game of Thrones. Ainda laltam escrever acho, pai, três livros para acabar a história principal. Eu quando quiser para aquilo. Eu tenho compromisso com ele e com as pessoas que o seguem. Mas eu posso parar aquilo e estar na boa. O homem também já é velho, é. velhíssimo, pode morre. Velho, e provavelmente morra antes de terminar <risos> o próximo livro. Se calhar. Sim, mas, é, mas lá está. Mas eu agora. Nós falámos sempre. De, os exemplos, não exemplos é me muitos exemplos que a gente que nós Toda a gente dá. São exemplos bem-sucedidos. Ah, eu estou a falar de um gajo que pode efetivamente parar de trabalhar. Há outras pessoas que podem trabalhar muito menos. Yeah. E que, portanto, se fosse aquilo der prazer, fazem-no sem problema. Yeah. Mas acho que a maior parte das pessoas. Não é a maior parte, nem né? Acho que a maior parte das pessoas não tem esse... esse. Não tem esse luxo. Esse luxo. Principalmente tem... em Portugal. Há pessoas, há, há pessoas em países com salários mais elevados que fazem aquilo que se chama o estilo de vida frugal de custo mínimo para se reformarem, por exemplo, aos 40 anos. Yeah. Gastam o mínimo de dinheiro possível, possível Tem durante X anos, tudo... têm tudo super quantificado e depois arranjam uma estratégia de reforma muito antecipada. Em Portugal isso é praticamente impossível para a generalidade das pessoas. Yeah, As pessoas dizem isso é possível. Hã? Podes até. Claro, tu é que escolhes quando te reformas. A questão é. Tu, nesse, nesse caso, em qualquer circunstância, recebes, não estás não a... Não a reforma. Não não é. estás a... Recebe, poderás receber. Não estás... Não estás a depender da, da reforma que te é paga pela Segurança Social. Daquilo que nós chamamos a reforma. Sim, não é isso. nesses casos eu, eu, sei eu sei que não. Eu estou de reforma, no momento em que tu deixas de trabalhar. Vamos por assim. E a tua vida podem ser óbvios. Podem ser óbvios rentabilizados. Mas não tens, não tens uh, uh, nós até estamos a falar muito de trabalho assalariado, mas há pessoas que se reformam porque construíram uma empresa, venderam a empresa e reformaram-se. Mas estou a falar de casos de vida frugal, ou seja, pessoas que são assalariadas, que têm um salário que não precisa de ser milionário nem nada que se pareça mas que, por exemplo, compram uma propriedade em que vão viver, montam lá a mortinha vendem lá para subsistência, mas têm rendimentos basicamente atribuídos têm um, têm um investimento que, que lhes vai dando um um bom rendimento, um, um ativo financeiro, por exemplo, e então, fiz fixe. Tenho a vida toda planeada para poupar, yeah. chegar a um ponto e têm a vida toda planeada. Olha, olha tu, olha, tu olhas para o dinheiro que ganhas, eu sei, bro, eu olhas para, para o que tens que gastar claro. e tu pensas, e ah, vou-me reformar, de caralho isso, é que vou reformar. isso requer... Um adiamento, isso requer um adiamento muito grande da tua gratificação. Exato, é, Percebes? Esses 20 anos que vais trabalhar yeah. dos 18, pronto, 22 dos 18. estou a contar dos 18 aos 40 neste caso. imagina que fosse isso. 22 anos que vais trabalhar, vão ser anos que vais andar a viver minimalista à brava provavelmente não vais ter os prazeres da vida que se calhar, não, é mesmo isso sim há muito... o estilo de vida frugal é isso, é isso. mesmo não jantas fora não, não fazes viagens Usas uma e transporte seja mais barato independentemente se demoras procuras, duas horas no autocarro O que tiveres que fazer, procuras sempre e todas as vezes a opção mais barata E montas e e o, o se esquema se de, vida de vida à volta disso Pois morres faz dois dias de fazer 40 Mas é só <risos> E essas... <risos> isso, é bem feito Deixa-se a subir né, cabrão. cabrón <risos> <risos> É como é, é um gelado é Bebe um Foda-se, diverti um bocado enquanto estás cá Eu não vou fazer isso eu percebo eu também não faria da maneira que não faço mas já fiz uma já fiz aproximado eu quando comecei a trabalhar tinha determinados objetivos de poupança certo certo para por exemplo fez o que fiz que era dar uma entrada para uma casa ok embora tivesse um salário bastante baixo eu poupava no máximo possível olha é uma coisa que eu faço agora muito pronto estou bem controlado porque por... será porque assumiste responsabilidades financeiras hum, nem, é, diferentes. nem é isso não é não é assumir eu podia tipo eu não podia não poupar tanto estás a ver Certo? Não que receba muito, não recebo, receba, receba um o ordem mínimo. E depois mais uns trocos por fora, tá Sim. Um... Por fora ele quer dizer em comissões. O Castro não anda é envolvido em economia paralela, está bem? Está tudo descontado. Ah, ali no negócio das balizas. <risos> <risos> no lobby das balizas. <risos> é tipo o um bilhete do Billy Bonca, estás a ver? Acho que está a fábrica de chocolate a vida toda. <risos> <risos> o moço ficou como fica ou deviam ver a baliza. É o lobby das balizas. É mas continuando, o que eu estava a dizer. Uh, que poupares mais do que poderias. Mais porque... do que seria um... Não sei, bro, eu sinto que vai me fazer, é isso, sinto que, é que isto vai falta, não poder foi... faltar um dia. Uhum. Quando eu digo isto, foi estabilidade isto que os meus pais me deram, durante a vida toda. Claro. E que construíram para mim e para os meus irmãos. E que isto, um dia, quando, se faltar, se eu tenho que, ter, tenho que ter garantias que estou minimamente claro. bem. Você e e não é, e me a trabalhar fundo. para, e tipo, sei lá são um gás que não sou não sou bro, eu sou eu não sou subindo eu tenho este -te o um vício Tipo, vou gastar dinheiro você sair gasto como a fora sim. e um dia isso que são coisas que eu faço se É tiver um vício estás a ver? eu tenho um vício é de ter o vício, o vício as raspadinhas certo, certo, certo tu tens que se vai ter um vício assim se fosse essa diferença tão tão abrangente tu a gente tem o vício de comer a questão é Tu, tu ias sofrer, mas era apenas mentalmente se deixasses de mandar vir o barito Não era um grande sofrimento? E já está fora, mano. Já te uma vez por semana. está sou... bem, Castro, mas é o que eu te estou a dizer. É não é que eu gosto é... De fazer. Tu é... achas que isso é comparável ao impulso do vício? Não é, mas há uma coisa. Se, se esta semana não for jantar fora percebes? no dia em que é, que, é que Sim, fora não tarde. sei. A okay. definição eu, de vício é uma questão de não, contenção. Eu sei, desculpe Toda a gente que nos estiver a ver que tem o vício das raspadinhas, peço imensa desculpa. Não estou a diminuir a vossa dor, <risos> mas a minha dor também não quero que ela seja diminuída. E a minha dor é o seguinte: eu não quero deixar. É. Eu achar que. É um mau pressentimento que eu tenho. Ok. Ando com, pronto, andas, é o com, andas com um pressentimento que alguma merda que vai alguma acontecer. Alguma coisa vai foder. Porque eu tenho esta coisa na minha vida que sempre foi, que é quando as coisas correm bem. É uma merda que corre mal. Isso era na escola, era no futebol, era nas minhas relações que eu tinha com pessoas, estás a ver? Neste momento da minha vida, estás a ver? Pronto, a minha avó está meio doente, estás a ver? o meu pai também anda meio doente, são coisas graves, não é? mas... Coisas graves, não são coisas graves, mas andam assim meio. Sim. mas há alguma coisa, há uma nuvem a aproximar-se. aqui qualquer, eu sinto que esse... vai aqui... aqui qualquer merda que, vai... que eu não me sinto. É um mau pressentimento, lá está. Okay. Por isso, quando uma pessoa, quando anda assim, já anda assim há alguns meses, quando anda com conhece mau pressentimento, eu tento, tipo, depois isto pode correr mal. Então é por isso que eu se calhar posso ser mais chubina. Afinal és meio hippie. Mas, não sou, mas sou, não, não sou meio hippie o que é, porque não era ser hippie, mano. Foda-se. Mas pronto. Tu já foste hippie. Então. Então naqueles anos em que, em que estavas em casa sem, sem fazer nada. Anos ou meses, ó. Oh, mas <risos> não Eras era hippie, hippie tecnológico. Era, estava triste. Estavas deprimido. Não, estava triste, andava em baixo. Andavas sem um rumo. E o IP tem rumo, nem que seja tipo para a frente. Ah, <risos> eu estava sem vai. rumo. Andava aí sem rumo. É o vai. De sabes onde é que chegamos? Olha, um, a nada. <risos> lado nenhum. Posso contar esta, esta, esta piada que eu escrevi ontem? conta sim, -se, senhor. Posso, estão contentes? Imagina. Lo... Posso? Desculpa? Imagina a João Lena. Sim. Imagine. Sim. Só isso. Ah, okay. Eu pensei que ia haver uma pan com isso não a pan é não haver é pan a pan é turista Imagine. já sabem likezinho não, subscriçãozinho pedo, pedo agora que é o final que está aqui só, assim. só, só quem só quem deixou tá o poderito que já só quem, só, quem, só quem deixou essa merda a correr já sabem é muito importante que deixem o um like neste vídeo que subscrevam no canal notificações, se possível, se gostaram, e achem que nós devemos perder um bocadinho menos de dinheiro com o que fazemos aqui. Se o Patreon, tá, há episódios e desta semana, foi muito interessante. Castro, queres dizer alguma coisa? Quero. Eu vou dizer isto, tu cortas esta parte e metes no meio dos clipes, só para parecer que era. Está bem? mas fazer isso. Bro, eu cheguei ontem à casa e vi o meu pai com uma faca a limar um poney. <risos> e metes esta parte no meio. Só para as pessoas pensarem que ela realmente é uma cena assim. Tipo, bait. Estás a bait no... Os clipes... <laughs>